acha que a gente tem uh, que ficar nesse estudo histórico. Porque, às vezes, a proporção que eu tenho é ou a pessoa ela é a louca da história e ela não se <risos> ferir para fazer os mistérios dela mesma, ou a pessoa é a rasa da história e fica maluca porque faz uns mergulhos muito aleatórios. Então, assim, eu acho que... que... Este esse meio do caminho é um lugar ainda muito sombrio dentro desse trabalho mágico com a deusa na, no seu ponto de vista. aonde a gente tem que dar um stop nas questões históricas e começar a desenvolver as nossas próprias conexões? Isso, essa é uma pergunta muito boa. Por quê? Porque, assim, o conteúdo teórico é importante? Muito importante. Porque ele fundamenta as nossas práticas. Mas se não existia a prática... De nada adianta o conteúdo teórico, né? Porque o processo de conexão com a Deus, ou o processo mais intenso que nós teremos, é realmente através da prática. Vivenciar essa energia, né? E ter condições de trabalhar com ela. Eu entendo, no meu ponto de vista, pode ser que existam outros recatinos que tenham uma outra visão sobre, Mas, para mim, eu entendo que é assim. O mais importante é você iniciar esse, esse estudo com bases históricas num primeiro momento, para que você possa conhecer quem é Hécate, de onde ela veio, né? quais foram as influências que o culto dela foi sofrendo ao longo do tempo, né? até para que a gente possa pisar num terreno que seja um terreno confiável dentro das nossas práticas. Eu acredito que quando a gente tiver acesso, num no, no primeiro momento, vamos trabalhar os textos clássicos para que a gente possa ter acesso realmente a, a essa divindade, a origem do culto dela. Quando eu já tiver um, quando eu já tiver um bom arcabouço de informações que vai estar me auxiliando a conhecer essa divindade, saber que eu posso trabalhar com ela com segurança, eu acho que já é suficiente para a gente poder iniciar as nossas práticas. Porque por passar do tempo, o estudo vai ser sempre constante, dependendo do tipo de relação que você vem estabelecer e de prática que você tenha junto com a nossa. Nós temos dentro dos caminhos e catinos diversas vertentes. E cada uma delas vai ter uma forma muito específica, muito pessoal de se trabalhar com a nossa. Se você pega, por exemplo, um culto e catínio moderna, eles vão trazer algumas informações referentes ao conteúdo histórico, tá? com base em todos esses textos clássicos que são fundamentais, mas em determinado momento eles vão dar um outro direcionamento. Textos, os textos clássicos, essas informações, elas serão suficientes até um determinado ponto. Se você pega uma tradição que já tem é, um foco direcionado é, inspirado nas escolas né, nos, nos antigos ritos de mistério ela já vai ter um enfoque histórico um pouco mais aprofundado mas mesmo assim a gente vai ter que ter um momento certo cara. eu acho que o essencial para nós no primeiro momento é ter acesso às informações a, que não são compartilhadas através dos textos clássicos de teogonia, odisseia né? ah, os oráculos caldeus e uma parte dos papiros mágicos gregos. Uma parte. E o que vier posteriormente vai depender muito da nossa prática. O nosso enfoque teórico, histórico, vai depender muito da prática né? e da vertente que a gente vai seguir dentro dessa jornada com Deus. Responde a sua pergunta? Muito bom. É, eu acho isso muito importante da gente saber a realidade. É, porque a vezes eu acho, que existem algumas pessoas que se apropriam desse discurso histórico para podar as práticas de algumas pessoas é, e, e eu acho isso muito problemático, mas ao mesmo tempo eu também vejo pessoas se aproveitando do fato de que Hecate é uma deusa que não tem necessariamente uma tradição linear que controle é, os conhecimentos para poder jogar material raso, vergonheiro nas costas das pessoas que estão começando. Então, acho que é muito importante a gente estabelecer esse solo para que as pessoas possam entender que a uma Deus está acessível aos todos, mas que, assim como todo e qualquer culto rágico, pagão, precisa-se de um embasamento teórico. Nesse ainda viés de pensamento, amiga, é. Outra coisa que eu acho que está sempre muito na mídia é uma grande discussão sobre como fulano ou ciclano tem ou não uma relação é, com a deusa. Toda relação com a Icate é vai ser igual? As relações são diferentes? O que, que você enxerga dentro desse prisma de cultos e práticas? É, as relações com a deusa vão ser sempre diferentes. Por quê? Porque a deusa, ela vai ter uma forma muito particular e pessoal de se apresentar para cada um de nós. Né? E a Catiana é uma deusa, como você já mencionou anteriormente, que ela é difícil você ter né, um, uma, uma tradição que seja linear. Né? Que, que as pessoas possam dizer, olha, isso daqui é o correto, pronto e acabou. Isso vai depender muito das relações que você estabelece com a deusa. E do caminho que você está trilhando. A deusa ela vai ser apresentada as mais variadas formas. Dependendo também da vertente da qual a pessoa se encontra. Então, a nossa forma de trabalhar com a deusa vai ser muito particular e pessoal. É claro que é muito importante a gente ter em mente que a gente também não pode abandonar né, o fundamento, os fundamentos do culto da deusa e transformar tudo né, numa uma salada maluca, e sair por aí fazendo as coisas de acordo com o que dá na nossa cabeça. Não. Né? Nós temos que realmente aproveitar essa base que a gente tem para que ela possa fundamentar as nossas práticas. Por isso que às vezes vai ser muito relativo a forma como cada um trabalha é com Deus. Né? Cada um dentro da interpretação que tiver do material que faz parte da sua base sólida de, de, de conhecimento, vai acabar adaptando os ritos à sua maneira. A deusa, ela nos permite muito ter, essa, ter esse tipo de de, hum. é, esse tipo de comportamento e amação, a condução das nossas práticas em relação a ela. Nós não podemos nos esquecer de uma coisa muito importante, é que a Tia é uma deusa que está o tempo todo em constante é, movimento e transformação. E é dessa forma que ela se mantém viva. É dessa forma que o culto dela continuou, se perpetuou aí por séculos. O mais importante é a gente conseguir ter... A, a gente conseguir ter o respeito necessário as bases que fundamentam as nossas práticas. Eu respeito a divindade. Desde que não, não, não fira ninguém. Né, que não venha desmerecer ninguém, tudo por isso, é, eu tenho certeza que, que cada um de nós vai ter uma forma muito específica de se dirigir a ela em determinados momentos, de recorrer a ela. Mesmo tendo uma série de ritos né aos quais a gente tem acesso, cada um de nós, às vezes, vai desenvolver um rito próprio que vai ser funcional dentro da nossa da nossa necessidade naquele momento, e isso é válido também. Perfeito. Eu acho isso muito bonito, e, e na verdade é, é para isso, gente. A live de hoje é para gente trazer esse viés um pouco mais prático, justamente porque é, é aquilo, fica fica nesse nessa zona cinza, entre ai, tudo a é histórico e eu tenho que ficar fazendo o que já fazíamos antes, ou então, é, é tudo livre, é tudo de qualquer jeito, qualquer um, qualquer jeito. E, e tem essa zona cinza que as pessoas não costumam falar, e eu acho importante a gente trazer. Agora, amiga, sobre é, trabalhos devocionais, né? Então, já comecei o meu contato com a Deusa, eu já fui lá na playlist do Cedric e assisti todos os séculos, eu já fui lá. Na no podcast da Patrícia, ouvi todas as meditações. Eu já fui é, dar uma olhada lá na, na call e ver o que tem de informação lá. Enfim, quero começar um processo meu, devocional, muito íntimo. Qual e é por onde eu começo esse processo devocional? Ed? Bom, primeiro momento, o, o, o que é essencial, primordial, buscar conhecer a Deus. A partir desse momento em que você busca conhecer ela, que você vai começar os seus estudos, você já está estabelecendo o um processo de conexão. Né? As práticas devocionais diárias são muito importantes. Elas ajudam né, a gente dentro desse processo de conexão e fortalecem a nossa relação com a divindade. Existem práticas que são extremamente simples de serem realizadas e que são muito apreciadas pela Deus. Né? no finalzinho aqui também, eu vou até trazer umas sugestões para vocês, que eu acho que podem ser bem interessantes, né? é, de vocês estarem realizando e depois observando para verificar como que funciona para vocês. né ah, Nós podemos também trabalhar, é, desenvolvendo, a, a trabalhar inspirados pela Deus, desenvolvendo algumas atividades artísticas inspirados por ela, isso também nos ajuda muito a fortalecer esses processos de conexão. Eu sei que às vezes pode parecer que a gente, em determinado momento, está é, é, pirando, digamos assim. Né? Ele fala, nossa... Não, mas a Deus, ela traz inspirações. Quando menos se espera, você se pega fazendo alguma coisa e é ela que está ali, soprando muito sutilmente no seu ouvido. Então você pode trabalhar práticas devocionais diárias, você pode é, trabalhar inspirações artísticas para a deusa, dança, música, poesia, escultura, desenho, pintura. Né? Você pode também é, começar a observar melhor tudo que acontece ao seu redor. Você pode também começar a se engajar dentro de alguns projetos que tenham algo a ver com qualidades que a deusa possui. Isso também é uma forma de estar se conectando à energia Nós sabemos que Hegat é que uma a deusa que sempre esteve muito envolvida com aqueles que se encontram à margem da sociedade, com aqueles que são realmente os mais necessitados. Então, ou buscar um engajamento com uma ONG que trabalha com os animais de boa, que leva comida para aqueles que sentem fome, né? trabalhava com o tempo agasalho. Isso é uma coisa que vai fazer com que a gente traga essas qualidades da deusa para o nosso dia a dia, a gente vai estar exercitando a nossa prática devocional. Porque o mais importante, dentro de todo esse processo, quando a gente fala de magia, né, Sérgio? Que é uma coisa que eu acho que ainda é muito tabu para as pessoas. Quando a gente fala de magia, de os processos que, de transformação que a magia proporciona, as pessoas têm sempre uma visão fantasiosa do que seja a magia. Muito. né e existe algo mais mágico, não é? Do que a gente realizar essas transformações. Isso é magia. Inspirado pelas qualidades das divindades com as quais a gente se conecta. A partir desse momento que você começa a fazer isso, você também está trazendo, né? Esse processo de conexão, fortalecendo tudo isso, né? Junto à deusa. E aí existem diversas formas que você pode, diversos recursos que você pode utilizar, para poder se conectar com ela, para fortalecer esses laços.